Colar um bagulho aqui no carro, rapidão, mano. Que tem uma parada aqui, ela tá escapando toda vez. E esse bagulho não pode escapar. Por que ele não pode escapar? Tá vendo essa parada aqui, manos? Ó, aqui solta. Isso daqui é do ar mano, esse bagulho é um filtro mano, tá ligado? Um filtro de ar, ele não pode ficar entrando esse barato aqui, deixar solto, porque ele entra ar sujo, tá ligado? Olha o tanto de pó que tem no motor, então isso atrapalha. O que que acontece? Eu comprei uma cola poderosa mano, isso aqui é uma cola do meu, tu não tem noção, que essa aqui é muito forte, eu vou passar ali velho, porque essa daqui vai segurar daquele jeito. Além de forte, ela cola, ela cola muito rápido, cara. Muito rápido. Preciso achar qual que é a posição certa. Aí, ó, tá vendo, mano? Muito rápido, cara. essa cola é muito forte, velho. Boa pra caramba! Assim, mano, na real, o filtro não é desse jeito. Eu coloquei um filtro esportivo pra ela ficar com um barulhinho da hora. Ai, vamos na Rose! Vamos comer! Eu tô com um negócio de beijo, Batata né? até umas horas aí. Você percebeu? Começou. É. Mas ligamos aí, adeus. O que que é que você quer? Olha que tá pegando a bike aqui dele, mano. Joia. É a bicicleta do garoto. Lex, os caras vão dar bom de lá no seu carro, louco. Você deixou tudo aberto? Eu acho ali embaixo. Ali. Não, mano, tá aqui. Precisa ajudar, tá louco? Tá todo animadão aí. Olha o bodão. Cara. Esse é o cabrito. É o resto não, da outra. <risos> <risos> Ô, vamos colocar essa daí no meu carro. Qual? Essa, mano. Na moral... Não, ela é bonitão, não mano, para aqui não. Vai ficar muito grande, velho. Não aí. Você tá tirando, né, Lex? Como que eu vou colocar esse bagulho lá no carro, velho? Tem que deitar o banco, mó trampo. Se eu, então? Meu Deus, cara. É o que eu não... Meu... Mano, o banco tava colado, o banco burrito, não. Né? É, é um bode decente, isso não é né mano? Não, mano? Se eu baixar o banco, feio. É, foi o que eu falei, por isso que eu falei pra colocar outra. Era que eu ia colocar uma bicicleta dessa num espacinho desse. Louqueira. Nossa. Bagunça. É o quê? Louco, hein? Mano, dá uma arrumadinha ali, ó que Já fecha, já, já fecha, vou levar essa merda, essa bagaceira, Vamos embora. Lá. Mas tá bom, tem um monte de folha aí. Ah, você falou já que as rodas você não ia levar. Caramba, essa bike aqui era da hora quando eu peguei ela, hein, mano. Falei que ia montar ela, só peguei os bancos dela. É isso que dá, tá vendo? Eu vou montar querer, ela. Querer bagulho de boy, é isso que dá. Eu vou montar ela. É tudo aí, né, mano? Aí. O quadro, né? Ó feia, né, mano? Tá. Tá só um pouquinho enferrujada. Não, mas é bom você filmar quando ela tá agora. Por quê? Porque eu vou montar ela, você vai ver como vai é ficar boa. Ó, eu passei pro cara, só tinha corrente ferrujada. Olha o que o cara fez. Isso que dá, ó. O cara investir no, no bode. Vai jogar onde aí? Vou pôr aqui, meus irmãos, vai pegar daqui. A branca lá embaixo. Parece o bruxo de Blair, mano, tá ligado? Tipo, quando você vê aqui, ó. Só dava ver você aqui, velho. <risos> Mó estranho. É porque é muito escuro, mano. Aqui? A lente aqui é escurona. É? Vai trampar. Olha lá, meu irmão. Não sei onde está, não. Está enxergando não. Olha é o botão solto aí. Já era. Já apertei. Apertou? Apertei, já. Ah, a porta está aberta. Vou ver se foi boa. A massa. Aquela... Eu falei para ele regular a marcha. Foi é melhor, filho. Olha o malandro. Foi é melhor, mano. Cadê o grau? Ô! <risos> Nossa, Alex, que bosta, mano. E Cê... eis que você manjava, hein? Já chega, né? Já chega. Vou chegar. Mesmo. Falou. É. Da hora, né? Nós. Nice. Final, é. final do vídeo do Também. Amanhã nós é. Amanhã nós é. Que final de vídeo. Ah, é. O Item Bé. O que você acha? Itambé. Para o, o Enzinho da é Silva é? Ribeiro. 800 Danás. gramas só. 800 gramas. Hum. Não, mo. Tem de 1 um, um quilo. Ah, é 800. Pra quem não tá entendendo nada, a gente veio no mercado fazer uma compra. E hoje é o que, mo? Hoje é que dia? Sábado, graças a Deus. Sábado. Na verdade, hoje é sábado, dia 25 oh, do 5. E a, a gente se conheceu exatamente no dia 25 do 5 de 2018. 18. 18. Dezoito. Oito. Oito. Dezoito é porque assim... A gente, né, mano? A é vida, vai fazer o quê? Né, tudo errado. Não, é sério. Aí a gente, tipo assim, a gente veio fazer algumas coisas no mercado, a gente vai fazer, decidiu fazer uma pizza. Eu queria comprar, mas aí eu perguntei pra Amanda, a Amanda falou que seria melhor a gente estar tá fazendo a gente mesmo em casa. Então a gente como passou no mercado, já tá comprando as coisas aqui, já tá tudo preparado e a gente vai chegar em casa e, e ver como é que faz, porque na verdade a gente nem sabe isso, como é que funciona. As coisas tá tudo aqui, é só o que precisa, menos isso. Isso é culpa disso. Vamos pegar as Come batata pra caramba, gosta de batata, né? E aí falou: não, a gente tem que levar uma batata, senão eu vou Grande, morrer. Gente. Porque senão eu vou morrer. Então eu sou uma pessoa muito, muito boa de coração e acabei levando. Ana, vai comer? fininho. O quê? Foi bem fininho. O quê? É. Calabresa, ficar ruim. Ah, tá, por causa do doença. Tudo ali em cima já, a gente vai comer. Hoje a gente vai se dar uma esbanjada nas paradas aqui. só a fim de comer o bagulho com duas camadas de queijo, irmão. Hum, hum. Agora é o seguinte, mano, a gente tá indo pra casa e vai pôr, mandar bala nessa parada aqui. E eu tô com fome, mano, eu tô com muita fome. Porque eu comi, a gente eu e a Amanda a gente viu de almoço e infelizmente ela come muito mais do que eu, claro, né? Você é uma pessoa que não gosta de comer. Você fica me humilhando, viu? Ai, que gostoso. Comer faz bem. Comer faz bem. Então o resto fica com você aí, beleza? Então daqui a pouco a gente se encontra de novo lá na minha residência. Até daqui a pouco, meu querido. Sim. Olha só. a gente comprou pra fazer? Isso. Isso. A gente vai fazer de calabresa, de calabresa e queijo. Eu fiz purê, fiz frango com abobrinha. Tá, começou aqui a gente comeu o bolo, tava bom, mas. A gente quer comer... Tá gostoso pizza. Do bolo? Tá. É, acertei! Sim, e o Enzo vai ajudar a gente a fazer. Ah. Nini vai ajudar a fazer a pizza. Vai dá? Ah, ah. Olha o que a mãe comprou pro Neném? Meu Deus, mãe. Tem é uma boca de biço. Vamos ver se serve é na cabeça? Ah. Deixa a mãe ver. Eu puxei pra escola. Eu para pra escola. Eu não quero. Paguei vinte e poucos reais pra você falar que não quer? Ele não é. quer é bolo. Na hora que tiver frio, só a orelha batendo é na cabeça boa. de gelo. Não. Eu quero, eu quero. Então, é meu. Obrigado. Ó, oh, o papai vai comer. Ah, tá. Acabou de acordar. Ah. Ai, que toca linda. Olha as roupas que a Amanda comprou por 10 reais. E isso? Não. Não tudo isso, né? Ó. Ah. De... de... Ai, que fofo! É que coisa linda! Vai pra escola oh, vai ou vai dormir? Vai pra escola. Vovó, vamos, vamos estudar, vamos pra escola. Ele, vamos. ele gosta da escola, ele, ele somente. Bom, ficou Eu a missão moro. pro pai contar a história, né? Ai, ai Meu Deus, o pai pode contar a história do João e Maria? Ó, ah. oh, vamos contar a história do João e Maria. A história do João e Maria, vamos lá. Era uma vez... Pera aí, não, essa daqui não começa. João e Maria, neném. João e Maria Era uma vez um lenhador Pobrezinho Pobrezinho do lenhador Tinha dois filhos, João e Maria Quando ele não encontrava trabalho A família passava fome Todo mundo morreu Acabou Voltar tá com a série Cozinha da Amanda Amor, você não acha que é muita calabresa pra uma... Não filho, vai ficar guardada pra comer depois Como é eu sou filho de Deus? E a Amanda tá fazendo Vou lá. Vamos ligar um pouquinho o play aqui pra tirar um barato com os amiguinhos, né, mano? Guardar um pouquinho e já é isso. Bom, família, então é o seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero que você tenha gostado. E fica a dica, mano. Se você tá tanto tempo casado assim, não vai me fazer uma besteira de errar a data. Tá bom? Então... Né, irmão? Bom, já passou, já passou, ela já esqueceu, a gente já tá se preparando pra dormir, então é isso, mano, você quer dar um recado aí, Amanda? Eu queria falar pras pessoas que estão casadas, se dediquem ao máximo à pessoa que você está, a gente fez 11 anos de casado, né, que significa bodas de aça, é um casamento sólido, não é fácil lidar com a pessoa todos os dias, eu e o Fê, a gente, desde o começo do namoro até hoje, todos os dias, junto, dia e noite, de noite. mas a gente aprende... A conviver com as pessoas e a gente acaba pegando um costume de um e do outro. Então assim, ame ao máximo, né, que você puder. Se dedique à sua pessoa que você está, né? E é isso. Enzo, você quer falar alguma coisa? Hoje. Dá tchau. <risos> tchau. Olha os dedos de bosta de chocolate. Tchau, pessoal. E anyways, o Enzo, resta resto é só comer, né? Então é isso, família. Então ficou a dica aí pra você. Até mais. Valeu, falou e fui.